dele. Não tem relação nenhuma e não vai ter relação nenhuma com, com, com outros personagens. Ah... Uh... Entendam que é o mesmo universo, mas a, os personagens não, tão, não são... A gente não tá na grande família, tá ligado? Eu não vou colocar todos os personagens. Esse personagem agora é pai desse, personagem que é tio desse, que conhece é o primo dele. Não, mano, eles são personagens. Existem 200 milhões de pessoas no Brasil. Elas não precisam ser todas parentes. Essa subatom passou tão rápido faltam só 12 horas. O Dom é o Aaron? Essa é uma das teorias mais malucas que eu já vi na minha vida. Se o Dom fosse o Aaron, ele estaria matando o Kian com 16 anos.